agora que a gente tá nessa onda da galera, nós somos milênios né, que eu tava vendo os bagulho das o... divisões, <risos> as divisões da, das gerações, 45 até 65, 45 é logo depois da guerra, que é nascido entre 45 e 65 é boomer, uh -huh. ah. aí de 65 a 81 é x, Uhum. De 81, 82 até 98 é nós, milênios uhum. y entendi. E dos 98, 99 é o Geração Z, que é os Paulo né? Que são uhum. os caras que vão destruir a humanidade, provavelmente. É, provavelmente. Eu acho que, na verdade, eu acho que a humanidade vai acabar em amor, sabia? Que é muito, todo mundo ama demais, ai, não sei o que, nós amava pouco, entendeu? A mãe falava, eu te amo, tipo, só quando merecia, eu te amo. Agora, tô indo ali, te amo, não ama tanto. É muito soft, né? Vai, vai virar todo mundo Fiuk. Nossa, imagina <risos> que top, que mundo top. Todo, todo mundo, mundo já e pediu. De qualquer e acabar esse cigarro, filho. né? De, do pó viemos <risos> e o <ao risos> pó... Povo...